Vai ser daqui que vai decorrer a formação de Facebook para imobiliário no Funchal no hotel Four Views Monumental. Será um dia de formação prática e intensiva, onde vamos ver como é que podemos ter uma estratégia assistida no Facebook, desde a configuração de uma página de Facebook, como criar conteúdos atrativos, imagem, vídeo, transmissões em direto, conteúdos 360, mas também como criar campanhas de publicidade extremamente efetivas para chegar ao público-alvo certo. Sim, desta forma vai conseguir ter mais notoriedade, mais interação e mais conversões. Para saber mais, veja o link disponível no vídeo.